Quando se falava em, em Bragança, o pessoal lembrava-se do Colégio São Luís. Eu, eu passei uma vida dentro daquele prédio. Então ele tem uma sina, surgem atividades, ele refloresce e de repente ele cai no abandono, como está caindo naturalmente. É um prédio que me deixou muita saudade. Hoje já está quase demolido, não é? Vocês já ouviram falar em Manuel Carlos? Aquele autor de novelas, Manuel Carlos foi meu aluno. Tive a honra de ser professor dele. Durante esse período todo, ele ficou abandonado, ele ficou abandonado. É que, que ele ninguém Não, pão. ele se deteriorou muito. Eu, é uma pena. Ela... Como a prefeitura, pela Câmara, em 2027, tomou isso para a diocese, a diocese não mais querendo não tendo mais ocupação para cá, deveria, na nossa opinião, ter devolvido ao município. Mas o município comprou em 2005 esse prédio. Não pagou muito, falou 700 mil reais. Vamos claro, né? claro. é, e convenhamos, né? Pelo valor histórico. Prefiro é. né? é, ser colocado algum link. Foi... É. Vou... Pagos Pago segurança, segurança, Sim, sem Eu cheguei nessa companhia. prefeito é conseguir que viesse aqui o gerente da Fundação Roberto Marinho para São Paulo, Paulo Mantova se não me falha a memória. E a gente queria saber se havia qualquer possibilidade de a Fundação poder ajudar. Eles nos disseram o seguinte, que a Fundação capta recursos, mas o, as empresas talvez não tivessem interesse num prévio no interior, como aqui. Ah. E ele nos falou assim, ó, se vocês forem se, é, utilizar a iniciativa privada, vocês têm que ir nas empresas locais. Vai demorar um pouco mais, mas elas podem ajudar é. por intermédio de lei Ronetal. Quando eu entrei nessa lugar, eu tinha um projeto do prévio. Até deu uma discussão. Eu tirei sábado, porque o projeto não tinha banheiro. No teatro, mas não tinha banheiro. Então eu falei, foi que o é negócio que é... não é culpa do Kleber. O Kleber mandou a, a engenharia da Conceitiva fazer, a engenharia fez correr para pegar um dinheirinho na setor Obras e esqueceram de pôr o banheiro no negócio. Então não deu certo. Depois nós fizemos pela Lei Rodê. O que eu pensei? Se a gente fizer pela Lei Rouanet, você vai ter dinheiro a fundo perdido esse dinheiro vem do imposto de renda de grandes empresas, tá? Então foi o que nós fizemos. Constituímos uma ONG. Essa ONG, quanto fazer o projeto, quem fez foi o CEIQ. Bom, esse projeto foi feito e foi passado para a tá? O valor dele era de milhões. Esse dinheiro vem, vem para a ONG. Mas você é presidente da ONG, ele vem para você. E o seu compromisso entregar o crédito, você vai ser desestorado pelo Ministério Público Federal. Eu achei que dessa maneira, não teria problema político. Mas teve um problema político, que ninguém mexeria com esse dinheiro. que a Prefeitura, por mim, era ela mexer com o dinheiro. Em segundo lugar, eu achei que ninguém ia impedir a construção disso até o fim. Era mentira. O prefeito fez um decreto, tirou o teatro acho que para a Secretaria de Educação e passou o teatro para a Secretaria de Educação. Mas aí o prefeito resolveu, como se dá distância, nós temos recursos todos os anos, cerca de 4 milhões de reais. O prefeito falou, nós vamos usar todos os recursos e todos os anos até reformar isso aqui. Então já a primeira parcela de 2 milhões e meio já está à disposição, a de 4 milhões desse ano, nós ainda não demos o aval porque nós não sabemos quanto vai ficar o prédio todo, que o executivo que vai é. dizer. Então, nós já teríamos em tese 6 milhões, anos, temos aí, para começar a fazer a obra. Então, ao começar a fazer a obra, eu não sei se dois, três anos, três anos e meio, ela não deve mais parar. Então, é a certeza de que isso vai acontecer. Mas é apenas não ter chegado a tempo, na Tudo isso, essa sobrevivência. Eu acho que nós deveríamos continuar com a grandeza de quem realizou esse projeto, o teatro. Então eu acho que nós carecemos na nossa cidade, na nossa região, por exemplo De um centro de convenções Eu acho que um espaço para 1.200 pessoas poderia abrigar um centro de convenções Ou até mesmo um teatro Eu não gostaria de ver aquele teatro Nem caindo agora Por uma intempéria, por uma chuva Por não sei qual é o estado do prédio né, Depois do incêndio mas eu também não sei se a gente teria o direito de dividir uma série de salas alterando completamente o projeto original desse prédio. Em primeiro lugar, ele não está sendo dividido em uma série de salas. Ele está sendo, ao contrário, aberto, A série de salas foram, foram, foram, foram feitas para o colégio. Certo? O que está sendo feito no projeto é aproveitar a estrutura desse estado a estrutura que foi feita nos anos 20, que marcou uma etapa muito difícil, está sendo integralmente considerada como um projeto, E, ao contrário, as paredes desaparecem, os espaços se abrem. É muito bonita, realmente, a ideia de que se tem em Bragança um teatro de 1.200 lugares, mas é totalmente irreal. Um teatro de 300 lugares é um teatro de muito bom tamanho, é um teatro que tem condição de estar operando, Praticamente o ano todo. Porque ele tem condição de, de abrigar. Eu não sei quanto tem, quanto tem é a plateia, quantas pessoas tem aqui hoje? 150, isso aí. 300 são o dobro de Esse número de pessoas não é difícil de se juntar para ter o teatro funcionando. Muitos outros lugares você consegue em grandes centros, como São Paulo, Talvez Campinas, não sei, Rio, com certeza, uh, para esses espetáculos. Uh, musicais, lá, o que, é, grandes atores que tem temporadas e mesmo assim se pagam, trabalham com patrocínio, pessoal de jornais é? para viabilizar esse espetáculos. É, é, é lamentável fazer é a situação da cultura hoje. É? Então me parece que a cidade ganha muito mais se ela tiver um centro vivo de cultura, onde possam acontecer atividades as mais variadas é, envolvendo criança adulto atividades de, de aprendizado, principalmente acontecendo na escola de música e de dança, é? do que em nós é, retomarmos um sonho louco e lo de novo um grande elefante branco naquele ponto nesse é? é claro, tudo que é novo vai estar muito bem caracterizado como intervenção nova. Não é? É, tem que ser feito assim. O Centro Cultural, Muda a face da cidade, você sabe? Com certeza. Ele dá um outro aspecto da cidade, uhum. porque atrai jovens, uhum. e jovens interessados em cultura, é. em teatro, em cinema. Muda a cidade. É muito, muito importante. Muito importante. É, e só não será executado se a cidade não quiser que seja executada. Se a cidade quiser que seja que pareça se a cidade estiver unida em tudo disso, é... Não tenho, não fica, tem nem, O Cultural Plano! Cultural Plano! Cultural Cultural Cultural! Como é que tá a cultura? É, é, é, é. esse acento, Já hoje seria brincadeira começar uma obra dessa, faltando aí um ano e meio para terminar o mandato, gastasse 10 milhões para atrasar tudo, para não terminar que teatro. Aí precisamos ir de, de helicóptero no teatro, não vai ter rua, não vai ter estrada.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 É brincadeira falar em P.A. Eu vou morrer defendendo aqui. Não sou contra o P.A. sou contra a situação agora. Gastar esses 10 milhões. na cama aqui é que as pessoas não têm ciência, não têm consciência da importância do prédio histórico do Teatro Carlos Gomes, do Colégio Luiz. Então eu vim aqui para apresentar para os vereadores, infelizmente não para todos, mas o documentário Bel Parado, ele é um prédio que é extremamente importante na história de nossa cidade. Ele tem uma relevância hoje porque ele pode se tornar Talvez o prédio mais importante da nossa cidade a partir de agora, quando ele pode se tornar Casa das Artes. Nós estamos esperando há 11 anos. Desde 2000 o prédio está abandonado. E nós não podemos esperar mais. É, eu gostaria de pedir para todos vocês que vieram aqui, a, a meia dúzia que vem, que pudessem levantar um pouquinho para mostrar para a gente quanto nós somos. Realmente está de poesia, está de cultura. Nós vamos mostrar que a cidade pode crescer com cultura. Isso é uma obra que ela é, dá esse trabalho. Parece até um desgaste, mas na, na verdade é uma luta é uma, uma, uma, uma coisa do poder público, da burocracia, é, de uma empresa que vem porque tem uma questão que ela, que ela não está de acordo com. E aí tem todos os prazos jurídicos e a população se engajava para isso não, não morra. O risco que nós estamos tendo é de não termos o um centro cultural. Da nossa parte, nós fizemos tudo de forma transparente, decente e limpa. Se tiver algum questionamento na justiça, nós vamos enfrentar. O que nós não podemos deixar é que essa verba que já está reservada para esse prédio seja perdida Nesse momento, a, as ações que estão sendo tomadas por pessoas que evidentemente discordam, não é? por um motivo ou por outro, eu não quero julgar ninguém por que discorda e porque não discorda. Mas acho importante que nós digamos a todos aqui que o nosso trabalho foi sadio, foi limpo, foi saudável e foi honesto.